Coloque então a capa de acabamento. Posicione a ferragem no assento da cadeira, prestando atenção na direção correta. Utilize os quatro parafusos pretos para fixar. Coloque a peça de metal no encosto e parafuse com os parafusos pequenos. Posicione o encosto no assento e fixe com os parafusos grandes. Junte a base e o assento e pronto, sua cadeira está pronta para ser usada.